Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, pelo título do vídeo, vocês já sabem que é um vídeo muito bom, vai ajudar muitos de vocês. Porque, galera, hoje eu atingi com a minha conta secundária uma marca muito importante. Assim como eu consegui quando eu tava no nível 6, chegar na Arena 6, eu acabei de conseguir chegar na Arena 7 e no nível 7. Exatamente como foi feito ali no, na Arena 6, no nível 6. eu Perto de chegar no nível 8, eu consegui chegar na Arena Nível 7. Acabei de chegar e tive que esperar um tempo pra poder gravar esse vídeo. E por isso que eu já tô sem baús. Mas, manos do céu, foi difícil chegar, cara. Imagine chegar na Arena Lendária. Mano. Não dá, pra, não dá mais para eu chegar na Arena Lendária do nível que eu tô, porque vocês podem ver que eu tô com 1.920 e eu upo pro nível 8 com 2.000 de experiência. Então, o que, que eu vou fazer? Eu hoje vou upar aqui alguma coisa pra gente chegar no nível 8 juntos e só pra mostrar... Que eu cheguei na Arena 7 com um nível 7, mas eu já vou avisando vocês, não é todo mundo que vai conseguir fazer isso, por quê? Porque eu não vou conseguir, gordinho, talvez você não consiga, não é porque você é ruim, mas é porque você não vai ter as cartas necessárias, o que que acontece? Se você, desde o nível 5 do nível 6, você já atingiu arenas maiores, como a Arena 6 a Arena 5, você vai ter provavelmente cartas por exemplo aqui, vou dar uma, um, alguns exemplos cartas como coletor de em um nível adequado, Vou ter, talvez você já vai ter alguma das lendárias que você desbloqueia que aqui na Arena 5 é o Mago de Gelo, na Arena 6 é o Spark e o Mineiro, então você talvez tenha algumas dessas lendárias, você talvez vai ter o seu Mago num nível bom, o seu Choque num nível bom, ou seja, cartas que você vai precisar bastante quando você chegar lá na frente, então se você ainda não tem essas cartas e já tá no nível 7, ou se você é nível 7 aí, nível 6, ainda tá na Arena 4, então o que, que acontece? Você vai ter as suas cartas no nível bom, as cartas que você tem Mas você ainda não vai ter desbloqueado várias cartas E isso vai dificultar bastante na hora de você atingir arenas maiores, ok? Não quer dizer que você não vai atingir Só quer dizer que você não vai atingir no nível que você tá ou no nível que você deseja, beleza? Mas eu quero saber de vocês Hoje eu quero fazer meio que uma pesquisa aqui nos comentários E aqui, opa, aqui no card do YouTube Olha só, bem aqui em cima do canto superior direito vai aparecer um card agora Agora para vocês comentarem e votarem qual o nível que vocês estão atualmente. Então eu quero que vocês comentem assim, gordinho. Eu tô no nível 6 e tô na arena 6. Por exemplo, tô no nível 6 e tô na arena 4. Então eu quero que vocês comentem aqui qual o nível de vocês e a arena que vocês estão. Para eu ter uma noção, na sinceridade, não vai ser querer é pagar de foda. Eu tô no nível 4 estou na arena lendária com 4 mil troféus. Ninguém vai acreditar. Então não minta sua arena. Eu quero que vocês, para eu saber aí mais ou menos como tá o nível da galera, e talvez, por exemplo, ah, tem muita galera nível 6 na Arena 4, então eu vou fazer alguma coisa para ajudar esse pessoal, vou pro, pro, programar alguma coisa. E não se esqueça de votar aqui nos cards também, porque eu vou fazer uma votação relacionada a isso também, beleza? Mas qual deck eu tô usando, qual deck eu usei para atingir a Arena 7 no nível 7? E foi exatamente esse aqui. Um deck usando P.E.K.K.A, Mini P.E.K.K.A, Corredor, os dois Goblins, Goblin e Goblin Lanceiro, Mago, Choque, e Horda de Servos Vou mostrar algumas batalhas pra vocês Não foi fácil, eu vou tentar fazer uma batalha aqui Pra mais ou menos explicar como funciona o deck Esse é um deck já manjado, já é um deck antigo Todo mundo já usou, todo mundo que tá na Arena 7 aí talvez já tenha usado esse deck Vou mostrar pra vocês aqui então um replay primeiro pra depois a gente atacar e olha só, eu nível 7 batalhando contra um cara do nível 8. Então, outra coisa que você vai ter noção é que quando você tiver uma arena maior, você constantemente vai batalhar contra outros caras fortes, assim como você, né? Você querer ou não estar numa arena alta. Mas você vai batalhar constantemente contra caras mais fortes do que você no quesito de nível. Então, o primeiro combo que eu recomendo sobre esse, essa estratégia é o combo Corredor com Goblins. Esse é um combo manjado também, mas é um combo que funciona bem. Eu counterei ali o corredor de o, os servos dele com o meu mago. Eu acabei jogando mal e eu acabei quase perdendo ali. Eu não sei se eu vou perder essa torre. Olha só, olha só, perdi a torre, acabei perdendo a torre no começo. Pensei que talvez eu não iria conseguir retomar essa partida. Mas vamos ter calma, vamos ter calma. Que a partida não tá perdida do lado esquerdo. Eu consegui dar um dano razoável ali na, na torre do lado esquerdo dele. Então a, a partida ainda não está perdida. Olha só. Então o que, que, que, que eu fiz aqui? Ah, eu quero matar aquele bebê dragão Como que eu vou matar o bebê dragão? Eu não tinha nada pra matar o bebê dragão Além das, dos minha, da minha ordem de servos Então eu não quis gastar a, o meu elixir E eu coloquei a minha peca de nível 2 do lado direito Ah, mas por que, que você colocou do lado direito, gordinho? Exatamente porque eu quero desfocar a atenção do meu oponente Então o que, que eu vou fazer? Eu vou desfocar a atenção dele dos dois lados Essa era a minha intenção inicial Mas o cara veio com o príncipe do lado esquerdo Eu tive que tentar matar o príncipe de alguma maneira e pra mim matar o príncipe eu tive que gastar elixir né então aí o cara me counterou assim pesado a minha peca do lado direito com os servos e é, os guardas que simplesmente aniquilam os, o, o peca e aí eu acabei é, tendo que matar as tropas dele do lado direito com o meu mago de nível 6 que é um mago que eu consegui na cagada com um baú gigante porque veio muita carta de mago e aí eu consegui colocar ele no nível 6 e a minha única carta rara de nível 6 e olha só, mesmo assim do outro lado, do lado esquerdo ali eu consegui dar um dano decente na torre do cara, e depois eu coloquei aquele corredor ali, que o cara já tinha colocado o príncipe do lado direito, então ele não conseguiu counterar o meu corredor, só que aí ele veio pra cima também, ele veio com o corredor e veio com o guarda, só que os guardas ele ainda tava no nível 1, então eu consegui colocar minha valquíria de maneira ali que ele que eu conseguisse acertar os guardas e o corredor dele, coloquei um choque, e agora sim a partida tava de igual pra igual praticamente, ele tava com uma certa vantagem coloquei a minha valquíria coloquei meu P.E.K.K.A. e vamos reiniciar agora na intenção de ganhar, agora meu P.E.K.K.A tá bem assessorado ali pelo meu mago de nível 6, olha só o dano que o mago de nível 6 dá na, no bebê dragão, e o cara tá com 10 elixir guardando, tentando fazer alguma coisa, eu coloco ali o meu corredor com todos os magos juntos do lado direito, e olha só o dano, que dano bom que ele dá só que eu fiquei com eu preciso defender meu lado esquerdo e conseguir def... destruir apenas com o corredor e com os, os Goblins do lado direito, e aí o cara nos últimos segundos tenta colocar o corredor dele, mas ele não consegue, pra você, ver no, pra você ver que como um vacilo pode determinar um jogo, ele perdeu esse jogo na hora que ele ficou guardando o Elixir dele, tentando fazer alguma coisa, tentando fazer um contra-ataque, só que na hora que ele foi tentar fazer alguma coisa já era tarde demais, eu já tinha avançado muito com o meu P.E.K.K.A, com meu o meu Mago, e já tinha preparado um ataque do lado direito, Pra tentar aniquilar a torre do lado direito dele. Então ele tinha que fazer alguma coisa. Ou ele defendia pra não tomar três coroas. Ou ele defendia pra não tomar duas coroas. E aí acabou que ele perdeu. Tomando duas e ganhei de 2 a 1. Um. Agora vamos lá, vamos atacar aqui. Tá? É, ganhar uma partida aqui. Não garanto nada. Vocês viram aí que na... <risos> em outro vídeo eu deixei meu celular acabar a bateria, cara. Mas eu tô no tablet agora. O tablet tá com a tela quebrada, mas enfim, cara. Nossa, eu quero me matar quando eu vejo essa tela quebrada. Se liga, galera. A tela quebrada do tablet. Deu pra vocês verem aí. E olha só, coloquei meu Peca pra iniciar o ataque. Não sei se você foi a opção mais inteligente. E por que, que eu tô trazendo mini Peca nesse deck aqui, galera? Porque o Mini Peca ele vai ser uma tropa muito efetiva contra o gigante real e eu sei que na arena 7 vai ter neguinho aqui com o gigante real então eu não posso dar bobeira e eu preciso aqui, eu vou colocar o choque para dar uma, uma parada naquele mago e... é, aqui a gente vai ficar na desvantagem, não tem como vai lá, mago, mais um mago, mais uma. isso, boa moleque beleza, aqui a gente tá, tá, tá controlado, tá controlado vou esperar os magos chegarem mais perto ali e eu, eu coloquei ali... De, por que eu demorei pra colocar os meus goblins? Porque eu precisava que o mago focasse a torre pra depois eu jogar meus goblins. Porque se eu jogo os goblins de qualquer maneira, ele, eu, eu ia acabar, o mago ia acabar torrando os meus goblins e eu ia, não ia conseguir fazer nada de, de qualquer jeito. Então, pera aí, deixa eu ficar calado um pouco pra eu tentar fazer algo aqui. Porque se eu ficar falando, eu não consigo. Eu não consigo. Tem lá, temos bastante lixira que vai fazer a mesma coisa, vou colocar o um mago para tentar matar alguma coisa aérea e eu vou preparar um ataque do lado esquerdo cara vou preparar um ataque do lado esquerdo com o meu corredor ah, vamos lá, corredor com mini peca corredor com mini peca do lado esquerdo vamos ver o que ele faz vou colocar o choquezinho, show mini peca chegou lá, o corredor tá batendo, beleza só que agora eu tenho um peca para matar vai mini peca, boa moleque Vou matar esse mago aqui. E beleza, conseguimos deixar a torre do lado esquerdo dele com 650 de vida. Olha só, para vocês terem noção, esse deck aqui consiste de você amedrontar o cara com o seu peca E atacar com o seu corredor do outro lado. Basicamente, basicamente isso. Vamos lá, vamos lá, ele já colocou o, o mago dele. Vou colocar aqui meu corredor com goblins. Beleza colocar o meu choque. Nossa, ele colocou o. o, corredor, o canhão ali, velho. Caralho, mini P.E.K.K.A. vai. Vai, nossa, meu Deus. Agora eu tô ferrado, agora eu tô ferrado. Vou ter que colocar o P.E.K.K.A. pra tancar. E vou colocar o Goblin, já que ele tá sendo o alvo, pra tentar matar ali, mano. Nossa, caralho. Vai, vai, vai, vai, vai. Meu Deus, ele vai ter lixeiro. Que bosta, cara. Vou colocar meu mago aqui. Mas olha só, os caras já são bem mais fortes. Eu nunca tinha enfrentado com esse baralho aqui um cara com é, Cavaleiro das Trevas, por exemplo, que é uma carta exclusiva da Arena 7 e eu não tinha é, enfrentado um cara com o deck, aqui aquele, deck, aquele famoso deck de Peca com duplo cavaleiro, que é um deck exclusivo aqui da Arena 7. Então é isso, para vocês terem uma noção, o quão difícil vai ficando, à medida que a gente vai avançando, eu não consegui faturar essa batalha com vocês, até porque eu conversando e atacando não é uma boa ideia, mas eu teve, deu para vocês entenderem como funciona, vou atualizar aqui, o meu feitiço de fúria para nível 2, e agora estamos no nível 8, ainda não, ainda não estamos no nível 8, <risos> eu ainda não vou entrar no nível 8, vou ficar por 5 de experiência, mas agora está muito perto, Tá muito perto, então enfim, eu vou atualizar para o nível 8, vou começar uma nova jornada para chegar na arena lendária no nível 8. Aí eu vou precisar de uma ajuda de vocês, pra vocês comentarem. Vou precisar da ajuda de vocês, dando like nesse vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Fica aqui a dica de deck. Esse deck é muito bom, mas você não pode estar gravando vídeos e falando ao mesmo tempo pra você usá-lo, que aí você vai conseguir chegar na Arena 7, ok? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Se inscreve aí se você não é inscrito no canal gostou do conteúdo. Falou um grande abraço do gordinho, galera. E até a próxima! É. É.